Oi eu sou o David bem depois de nós inserirmos os pisos né um piso na verdade grande em algumas áreas eu vou esconder eles porque agora eu vou colocar as portas e analisando ó vou clicar aqui nele eu quero esconder temporariamente ou até definitivamente ó vou clicar aqui nessa laje eu não quero ver mais as lajes nessa planta baixa então o que é que eu vou fazer eu vou digitar ST de selecionar os similares, tá? Selecionar tudo, ó. E vou dar é, botão direito ocultar na vista. Não. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou congelar mesmo, ó. VH, eu congelo todos os pisos, tá? E quando eu congelo todos os pisos, eu percebo que bem aqui eu esqueci uma parede, ó. Tem uma paredinha aqui entre a área de serviço e a cozinha. Então eu vou aproveitar para colocar essa parede aqui, ó. WA, cliquei aqui e vou até aqui, tá? Eu acho que não ficou legal essa parede aí não. Eu vou pegar, é a eu estava observando que a continuidade dessa parede aqui, é, ó, pronto. É, identificador, ele está reclamando do identificador. Mover para o ambiente. É, porque eu tinha ali um, um, um separador de ambiente. Agora o serviço ficou sem ambiente, tá? Então, uh, deixa eu ver se está batendo. 4,21, 4,50. Talvez seja porque a parede é muito grossa. E ela seria mais fina. Vamos mudar essa parede aqui para uma mais fina? Que tal de 14? Pronto. Até pra, por conta lá do orçamento... É, ter outros modelos de parede, né? Só um tipo de parede fica complicado. Pronto, coloquei aqui uma parede mais fina, tá? Para separar ali os ambientes. E vou fazer aquela, só me certificando aqui 10 cm está certo. Eu vou espelhar ela agora para o outro lado daquela forma que nós já sabemos. Espelhei para cá. As paredes realçam, sobrepõe. Ele está dizendo que sobrepõe, porque já tinha uma parede lá, né? Tá vendo como ele é inteligente? Ele sabe que essa parede não pode ficar uma parede dentro da outra. Que isso não procede. Tá? Então, vou emendar essa aqui com esta. Emendar essa aqui com esta. E todo mundo fica feliz. Pronto. Tá? Esta linhazinha aqui para os detalhistas, né? ela vai continuar aqui porque essa parede tem uma dimensão e essa tem outra dimensão, tá bom? Então, só para deixar claro como é que funciona aqui a coisa. Aí, obviamente, do outro lado eu vou também ter que fazer isso. Eu fiz aqui deste lado, eu vou fazer do outro lado, tá? Então, é WN, WN, tá certo. WA, eu falei uma coisa e disse outra. Vamos aqui, 14 sim, mas conectado com o pavimento de cima, menos 10. Porque ali tem uma laje, lembra da, da, da laje? Menos 10. Então, eu vou clicar nesse pontinho aqui, venho do outro lado. Eu vou até passar, ó. Mas ele não ficou alinhadinho, né? Aí eu vou dar L, eu quero alinhado por esta face aqui. E ele andou, né? Ele tem esse problema. Eu vou desconectar aqui para poder movimentar ele legal. Pronto. A L clica aqui e clica aqui. Aí vou embora para cá e vou embora para cá. Tá? Um ajuste aí na minha Aí o ambiente, ó, ele tá aqui, que é da cozinha. 421 era 450. Ficou 421. Começa a perceber a precisão do negócio, né? Aí eu vou colocar RM. E vou colocar um ambiente aqui só que eu quero com nome. Tá? Eu tô colocando aqui um ambiente sem nome. Sem, sem área, na verdade. Identificador de ambiente. Vou trocar aqui, ó, por nome mais área. Agora sim, cliquei aqui. E cliquei aqui olha, aqui bateu certinho 2,49 2,49. Que beleza que bonito é ó. Enquanto você está dentro do comando, ele mostra todos os x mostrando aonde já tem. Aqui não tem, e aqui não tem. Tá bom, então aqui é serviço. E serviço. Aconselha David, eu, eu memorizar essa tecla de atalho, eu aconselho muito, tá? RM, que é para colocar os ambientes, porque pensa num bagulho que você trabalha o projeto inteiro, é esse tal de RM, ele é doidão, ele esse ambiente aqui, ele tem N funcionalidades. Funcionalidades, na verdade, né, funcionalidade não existe, serviço. Serviço opa, é tudo em caixa alta serviço tem que manter o padrão, David olha lá, cara serviço pronto só para fazer esse ajuste aqui eu já levei um tempão, então a aula na, efetivamente a aula de portas fica para a próxima aula, que foram os ajustes eu não tenho nem como classificar essa aula mas eu espero que você tenha entendido, tenha feito esse ajuste se não fez é bom fazer, vamos fazer um VI antes da gente dar um pegar o beco antes de encerrar a aula vamos fazer um veizinho aqui e rapaz não dá para fazer VI não até dá né esse aqui é um trabalho que eu estava organizando os mobiliários aqui para nossa próxima aula tá, quando vocês começarem a utilizar aqui que eu vou explicar na aula, eu vou mostrar é, é porque que eu fiz isso aí, que eu estava conferindo a qualidade do meu modelo eu vou selecionar aqui, vou dar um VI É sempre bom dar uma revisada Como é que está a qualidade, a nomenclatura o, o, Os tags de identificação ó, Ele está dando uma mensagem aqui desse cara com esse cara Vamos ver se a gente consegue enxergar ele É esse cara aqui do meio ó. É uma parede Quadro estrutural com uma parede A parede eu não estou enxergando quem é ela Então, vou fechar aqui Vou lá em planta baixa Vou pedir o último relatório O R Vou clicar aqui para ver se enxergo O quadro estrutural com Uma parede que ele não está me mostrando quem é Bloco vertical Rapaz, agora me encafifou é, meu pai, nem sempre é simples, não. Então, vamos para o recurso do, da caixa de corte. Está é, ali, eu selecionei. Eu preciso aqui da caixa de corte. Para encontrar o elemento lá. Vai seccionando, vou pegar aqui para ver se facilita a minha vida uma viga no meio. Vou dar um testado aqui ó, então, esse aqui eu já consigo enxergar ele. Último relatório, clico aqui na viga e clico aqui. Tá, então já sei que é aquela viga ali que está com uma pane nos Paranauê Vou clicar aqui e dar uma seccionada um pouco mais para cá. Ah, esta parede aqui. Ah, com a viga de cima. Entendi. Porque eu, eu cruzei ela loucamente. Então já sei, ó. Eu vou dar um HH aqui nessa laje, H aqui nessa outra laje. Ó, aqui, pai. Olha o conflito aqui. Não, não vai rolar. O G, parede e viga. Acabou, já era. Ó, último relatório, R, atualizar filete essa é a prática de todo dia não pode ter interferência a gente vai trabalhar incansavelmente para que você assimile esse conceito tá certo? quanto mais chato você for com o seu projeto melhor ele será bem melhor sua classificação melhor na hora que passar o, o, o validador de modelagem tá certo na hora de gerar o, o, o, o clash detection para fazer a revisão do modelo 100%. Tá legal? E com o tempo você vai pegando os macetes de como encontrar mais rápido. Tem um pluginzinho ali que eu vou mostrar que é o Section Box, que é bom pra caramba. Mas primeiro eu tenho que verificar se ele ainda é gratuito. Que aí vai facilitar ainda mais o processo de encontrar esses bugs e você consertá-los. Ok? Eu sou o David e é isso aí.